Eu voltei, resolvi voltar e agora é isso Eu vim fazer caminhar por aqui, que é bem legal, não dá pra correr muito aqui porque é muito buraco Tá perigoso ter o pé, mas é muito bom fazer caminhar aqui apesar que tá um pouco frio Olá gente, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo do meu canal, meu sapato pelo mundo E faz um ano que eu não dou notícia, então hoje eu resolvi dar notícias do jeito que eu tô Com essa toquinha, com essa roupa, porque tá frio e no meio do matão Porque aqui eu moro no meio do mato mas antes de começar, já, já se inscreve no canal se você não é inscrito e dá um like aí pra dar aquela, aquele app no meu canal, tá bom? Então roda a vinheta e vamos lá! Uou! Bom gente, eu já tô aqui na Dinamarca já fazem 9 meses e eu estava à espera do meu visto que ele saiu há duas semanas atrás, então eu fiquei bem feliz em saber que né, eu posso ficar um pouquinho mais aqui é, mas ainda não sei até quanto tempo eu vou ter esse visto, porque o plano é a gente casar, então provavelmente a gente vai ter que trocar é, de visto e entrar no processo novamente e uma complicação danada com visto mas Deus é bom e a gente tá mesmo confiando naquilo que ele vai fazer. Mas o vídeo de hoje é para contar um pouquinho daquilo que eu tô fazendo aqui na Dinamarca, bem rapidinho. Eu não contei notícia antes, porque eu, como eu não tava com vista, eu não sabia se eu ia ficar, se eu não ia, então eu tinha que esperar. Então eu achei melhor não fazer vídeo. Eu tô aqui na base da Jocunda, Dinamarca, e eu tô ajudando no escritório, basicamente. A gente tá fazendo. É, mais a área de comunicação e a gente está divulgando também a ETED, que vai começar em setembro. Então, se você quiser participar da ETED, ela vai ser em inglês e português. Então, você também pode vir, você que é brasileiro. E o legal é que a ETED está num preço muito bom. É, vem para cá, vem, se desafia aí a fazer essa escola, que é muito boa. E eu acho que é um lugar bem legal e que o pessoal... Né, que, que escolher vir para cá vai curtir bastante. Se você quiser saber mais sobre a e TED, eu não vou falar muito sobre ela aqui agora, mas você pode entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição. E aí você pode dar uma olhada, é, ver, o, ver o tema, ver quanto custa e tudo mais. E aí você clica aí no link da, da descrição. A gente também ajuda naquilo que for necessário. Às vezes a gente faz a, né, ajuda na hospitalidade, a gente ajuda a limpar, a gente ajuda nessa área mais prática, né, que também é manter a, a base, o lugar que a gente mora. Então a gente também faz isso. E durante a semana a gente também tem alguns out que são é os práticos. A gente acaba saindo para as ruas, é, servindo café ou sopa, é, para as pessoas, é, um lugar que a gente vai, é toda segunda-feira, a gente vai num lugar onde tem bastante jovens, é, usuários de droga, e eles estão sempre lá, se encontram, e aí a gente acaba indo para lá também, e a gente leva sopa, leva café, e a gente acaba conversando com eles, tendo um tempo de se, se relacionar, às vezes a gente só vai lá e fica lá com eles também, pode compartilhar do amor de Deus, através também é, do servir, né, e aí... A gente abre a oportunidade para elas conhecerem a Deus. É, um outro lugar que a gente também vai é num mercado que a maioria das pessoas são muçulmanas. E é bem legal que a gente para o nosso carrinho na frente do mercado e a gente serve café, a gente serve chá, é, chocolate quente, bolo. E bastante gente vem, se aproxima, as pessoas são muito legais, são bem abertas para pra conversar com a gente também, pra tomar um cafezinho. Então é muito legal o tempo que a gente tem também ali no mercado. Eu gosto demais de ir e é bem bacana mesmo. A gente tem também nossos cultos na quinta-feira, nossas reuniões abertas, então as pessoas de fora sempre vêm pra cá. A gente faz mais ou menos isso toda semana, esse é o nosso programa, né? A gente serve na base, serve fora e serve aonde também há necessidade ou às vezes na igreja, às vezes em algum evento, então a gente está sempre à disposição para fazer aquilo que é, está nas nossas mãos para fazer. A minha próxima etapa, eu tô esperando para aplicar é, meus documentos para poder me casar e em breve eu espero poder contar para vocês. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta e você quiser saber, Deixe no comentário, ou manda pra mim, ou vá no meu Instagram, que é esse daqui, ou esse daqui, e aí fazer perguntas, falar comigo e, e tudo que você quiser. Bom, gente, os desafios aqui sempre existem, acho que os desafios existem em todo lugar, mas é, só quero pedir que você continue orando, né, por aquilo que Deus tem feito e por aquilo que Ele ainda vai fazer, e se você tiver algum pedido de oração, alguma coisa que você também quer que eu ore, deixe também nos comentários, que aí eu vou poder também é, caminhar com você em oração. E acredito que muitos frutos de bons testemunhos de tudo isso a gente vai ter juntos. Um grande beijo, Obrigado por assistir esse vídeo, não esquece de curtir e até o próximo vídeo. Tchau!